Tá bom. Como que é o nome do senhor? Nelson da Silva. E ela? Eurípides Margarida Pereira. Eurípides Margarida Pereira. O senhor o, o está senhor passando aqui nessa estação. O senhor andou de trem da Borgiana? Eu? É, Andei. Há muitos anos atrás. Eu estou aqui nessa franca que deu de 62. Eu tenho 77 anos. E o senhor vem de onde? Eu, eu vim de... Do... Lá de Ribeirão Corrente, eu morava lá na fazenda. A família lá? lá? É, a f... família tudo de lá, da minha, da minha mãe. Como que é o nome do senhor? Meu nome é Nelson da Silva. E o nome da mãe do senhor? Ana Ferreira da Silva. Ferreira? É. O senhor lembra do avô do senhor por parte da sua mãe? Não a lembro, quando eu nasci ele já tinha morrido. Mas a minha avó chamava Maria Brais. Maria Brais? esse é chamava a velha de Maria Brais. E o afô do senhor que é Ferreira? Não. Quem é que é Ferreira? Ué, eu não sei quem que é Ferreira deles, porque isso aí que a gente não sabe. Né? E o pai do senhor? Meu pai chamava José Bertolino da Silva. Só que ele, ele, ele não é daqui, ele é mineiro. De onde? É daqui, é mineiro. Mas mineiro de onde? De Conquista. Para lá de Conquista. Para lá de Conquista. É. Ele veio pra cá sozinho pra essa região? Só ele? ele veio só ele. E... O meu, meu, meu bisavô, meu Sim. avô, pai dele veio, mas eles não moravam junto. Ele veio sozinho. Primeiro usava muito isso aí, né? É, fazia. Foi criado assim, andando. Nas fazendas lá? Fazenda, e... um fazendeiro mansando animal. E o senhor morou em Ribeirão Corrente? Morei. Um bom tempo? Um bom tempo. E em Franca desde 60? Desde 62 eu estou aqui em Franca. Aqui o senhor trabalhou com o quê? Eu trabalhei naquela fábrica ali da MSM aqui. Certo. 33 anos. Trabalhei na Amazônia quando ela era, quando ela era ali, ó, lá de cima. Certo. Leparei seis anos, de 62 até 68. 62 E quando veio a, a lei de habitação, daquela época veio a lei de habitação que o fundo de garantia tinha que depositar no banco, aí nós temos.. fez e chamou a turma acordo para fazer novo registro. Sabe? Certo. Você sabe disso, né? Certo. Então, e aí, e aí eu não quis fazer. Eu acordo, eu tava com seis anos de firme, de 62 até 68. Aí veio essa lei, eu não quis fazer. Aí eu, ele me dispensou e eu passei para baixo, porque eu já, eu já conheci lá embaixo essa luta você vem para cá que na na do C. Naquele tempo era muito valorizado boa sabe? Eu disse para. atravessar a linha de ferro, tinha essa linha de ferro aqui ainda, ó. É. Dici pra ir para Ribeirão, para aqui a fora, eu só atravessei a linha para baixo. Trabalhei ali 33 anos, de 68 até 2003. Que coisa boa! É o senhor tem quantos filhos? Tem só três. O nome desse? Eurípides Henrique da Silva, é, a, a mais velha chama Rosanja, Rosanja da Silva, e o outro chama Eurípides Henrique da Silva e a outra Paula Jaqueline da Silva. Paulo. Paula Jaqueline da Silva. Então o senhor tem um punhado de neto? Não, não tem muito não. Quantos neto? Neto eu tenho só... Do, do meu rapaz eu tenho... Do, do, do filho casado, eu tenho duas mulheres e um homem, é, é, três, três netos. E da minha, da minha filha mais velha, eu tenho só um neto, mas desse neto, eu, ele tem três filhos, tem três bisnetos. Parabéns, ué. E a outra no Caçula, eu tenho, eu tenho uma neta. Uma neta? É. Mas, ó, mas a família cresceu, ué. Cresceu. A esposa do senhor é natural de onde? Ela é natural de Pedregulho. De Pedregulho, que família que ela Porto é? que eu sou separado, sabe? É. Ela é a família dos. Do Belarmino. Belarmilho. Belarmino. O pai dela chamar Belarmino, uh, ele é veio ele é da Bahia, sabe, ele é baiano, natural baiano, ele veio da Bahia com 12 anos de idade, e a, minha, e a, minha, e a mãe dela é mineira. De onde, Bino? A Bina? mãe dela é a mineira de, acho que é de Caça. De Caça. O nome dela o senhor não lembra, né? É... Não. Família de Cássio, a gente... Conhece muita gente. Oi. Mas foi bom conversar com o senhor. Eu tô Ronaldo ah. registrando uma história aqui bonita de um trabalhador que trabalhou muitos anos na Amazônia, né? E Sim. trabalhou na Na indústria é. do calçado aqui, né? Não, na MSM. MSM. Borracha também. Borracha também. também. É um borracheiro. Isso. E tá Eu grande hoje. Tá das duas firmas. É Estou vindo da roça? Lá na Amazônia eles pegavam só a gente que vinha da roça, que o serviço era meio brabo, né? Estava acostumado, né? Estava acostumado, aí eles pegavam, mas a gente daqui de sapateiro não pegava, não. Era mais o pessoal mais bruto, né? Mais bruto, Fazer bruto, um serviço acostumado pesado, com o, um serviço pesado. o batente mesmo. É, é isso aí. Ó, oh, foi um tô, prazer tô conversar bom, com hein? o senhor. Eu estou registrando a história do senhor e, e colocar isso lá para outras pessoas aprender. A vida é um desafio, né, senhor? É, ué. É, Deus põe aqui, nós aqui sim, né? Nós temos uma etapa para nós cumprir. E trabalhando direitinho, vai. Trabalhando honestamente, direitinho, já vai longe, né? Não tem, não tem vergonha de andar na rua, não? Não, eu igreja. Pelo, pelo menos eu a velha ali, que é aquela lá a segunda, é. né? Certo. Faz 20 anos nós moramos juntos, porque a outra, é. morei com há 28, 26 anos, mas não deu certo. É. Nós separou agora ela ali faz 20 anos nós estamos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava conversando com ela é. ali, você está falando. A gente tem que ser, assim, pobre das graças de Deus, mas... Honesto, honesto e sério. Honesto, honesto. Parabéns. A, a mente limpa. A sabe? mente limpa. Isso é bom demais. Um abraço para o senhor. tudo de bom. Senhor, como é que é o nome? Ronaldo. O senhor mora aqui? É, moro. Pastor ah. Ronaldo. Eu ah, uso vai. cadeira de rodas. Ah, certo. O senhor lembra de mim? Eu fui vereador aqui, na época, com o Maurício Sandoval? É. Ah, lembro. Ah, lembro. Eu fui, né? Ah, lembro. Foi um prazer grande conversar Igualmente. com você. Deus abençoe. Amém. Ah, o senhor atravessa aí com cuidado. Tá bom. A linha do, do ônibus aqui, ó. É um amigo. Nós conversamos e registramos a história. rapaz. Ah, mas que coisa boa, hoje um dia 5 de outubro 2016 eu estou aqui registrando história aqui na estação guardando um pouco de...